E aí pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Game TV Priston Oriente Origem eu sou o Rodrigo Mix e estamos aqui em PPC em Sword hoje para demonstrar como você pode fazer muito gold em Sword quando eu falo muito gold é muito mesmo com o um método ideal tem uma combinação excelente, você consegue fazer até 40kk de gold no 12x, isso mesmo. Basta apenas duas coisas. Primeiro é ter muito poder em área ofensivo E segundo, a configuração ideal de mobs em sword. Forte abraço aí para o Juliano, sempre vê o canal Game TV. Valeu aí Juliano pelos likes e compartilhamentos. E por assistir o canal Game TV. Também a todos que assistem aí, bem, aceleramos um pouco o vídeo para mostrar rapidinho aqui. Eu vou deixar bem claro para vocês: não é bem uh, a situação de hoje, tá? Não vou chegar a 40kk de gold hoje, apenas é um demonstrativo, porque tem um mob que você vai adorar de matar. É sempre uma uma experiência muito de gold quando você mata este mob aqui. Frankenstein! é você? Entra aqui Frankenstein! Vamos ver. Aqui esse cara é... tem que ser cuidado, ó. Cuide ele sempre, porque esse, esse aqui é. cheio do gold, tá? E. No round 6, você vai, tem que meter bala, você vai ter que meter tudo. Vai ter que martelar o prego com toda a força para ganhar gold. Este é o famoso Lorde. Se você lembrou daquele mob que te matava em 2009 em Santuário Sombrio, acertou. Só que esse aqui está bem grandinho. É muito maior que aparece no round 6 de Sódio. E dá uma pontuação muito top. Round 4 agora. Eu estou sem force, porque eu já sei que não vai surgir aquele mob que eu quero. Você pode ver os mobs que surgem hoje na semana. No site do Prestontale Brasil. Eu já consegui fazer até 44 KK de gold com o meu mago. Já derrotei cavaleiro em Sword, já fui derrotado por cavaleiro em Sword também. E cavaleiro faz tanto gold em área quanto mago. Tá muito bom realmente. Só não sei se eu usaria skill 1 a 1 ou em área para matar os Lords com ks no round 6 mas acho que ambos seriam bons, só que ele tem um bônus muito forte de dano contra alto vivo então fique de olho nesse lord aí round 5, preparação aqui round 5 é uma viagem, você tem que ficar de olho quando surge aquele esqueci o nome agora, aquele gigante lá com um chicote, que te bate com um chicote ele acha que ele é a tiazinha para dar este corte em você e tem outro mob que surge também, grotesco não é grotesco não até sair as vezes, até essa, essa MOBA de ice 2 aí que surge junto daqueles mob lá que eu não me recordo do nome mas que dão um ótimo gold, uma pontuação muito boa Realmente, não recordo agora o nome. Mas pertence ao round 5. Se ele for aparecer, é sempre no round 5. E é um mob que não tem no jogo. Não tem em mapas comuns. É mob exclusivo do Sod. Até onde eu sei. Se estiver errado, perdão. E agora o grande round 6. Não teremos a presença dos Lords hoje. Então, tchau pra ti, Frankenstein. Sai daí. Show! Aí Não temos, temos só a presença aqui dos.. Os Darth Vader de Lost. O Mago Negro. E dos IF, dos Iron First, os Punhos de Aço, o mob mais forte de Iron 2. Então, olha aí, estou fechando o Round 6 com quase 10 KK de Gold, de acordo com a pontuação que eu estou fazendo. Eu tô sem força, tô podre, tô sem força, tô sem cabeção, sem pergaminho, tô sem VL. Só com o cajadão, cajado mortal, mais 18, mago mais, com duas runas de inteligência. E o Fúria já foi, é muito bom matar o Fúria. Ah, delicioso, matar o Fúria, ele é muito fraco. E cuidado com esse selamento explosivo. Quem nunca, né? e nunca morreu com a explosão desse mob e às vezes surge a caos cara também como boss do round 6 ou 7 lembrado ativada aí a força mágica enigma que não é tão boa mas quebra o galho né e então fique de olho na configuração ideal de mobs de sword para você fazer um bom gold. A rotação é semanal. Se eu não me engano é sexta-feira que muda. Sexta para sábado que muda os mobs. E as classes de destaque no momento em sword são aí. Mago, chama, Sacer e Cavaleiro. Com alguma diferença para mais para menos de uma para outra. Chama né? vai, vai tancar um pouco mais, um pouco menos, aliás. Cavaleiro vai tancar um pouco mais. Mas tem um delay na skill. Mas tem mais alcance na skill. Aliás, alcance fantástico, hein? Na lua crescente do cavaleiro. E mago tanca. Mata em área. Mas não é tão bom para matar mobs um a um. E aí o rei escolhe. fechando aí, quase 15, olha aí, 18kk de Gold, não chegaremos a 20 eu acho, mas já valeu, foi muito bom, é... sendo que eu estou com capacidade mínima, tá? se eu tivesse com uma forte boa, facial, e fosse com tudo mesmo, eu ia conseguir acho que uns 24kk de Gold. E em quando tem ali o Lord você faz ali 40 kk de Gold tranquilamente para mais e se você é um char 15x você consegue fazer até 55 kk de Gold para mais em levels avançados 15x mais valeu galera se inscreva aí